Matia Binotto oficialmente está fora da Ferrari em 2023 e a equipe agora busca um novo chefe de equipe. E no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas das principais opções, então já deixa claro o seu like e também sua inscrição, que é o assunto né, do o nosso tema de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre Ferrari, mais especificamente sobre Matia Binuto, né, que não é mais chefe de equipe né, lá de Maranello, ele que trabalhou, é claro, por engenheiro, chefe de motores, ele tem uma trajetória dentro da Ferrari que dura quase 30 anos, é, estava no posto de chefe de equipe desde o começo de 2019, né? Ele entra no lugar do Maurizio Arrivabene, né? Que, enfim, deixou a equipe ao fim de 2018 e teve quatro anos aí meio conturbados, né? Se a perspectiva ao fim de 2018 é que a Ferrari pudesse brigar por títulos, né? Tivesse, talvez, uma posição muito boa para quem sabe quebrar aquele jejum que ela vive desde 2007 isso não se concretizou, teve uma passagem é, marcada por altos e baixos, né, e muito mais baixos, né, especificamente, teve toda a questão do motor irregular de 2019, a pior temporada da Ferrari em 40 anos, em 2020, a recuperação de 2021, né, que, enfim, é um ano minimamente mais positivo, mas o 2022, que apesar da Ferrari acabar com o jejum de vitórias, né, ficou quase três anos sem vencer, é, o sentimento de que a Ferrari poderia ter batalhado mais pelo título e acabou errando em diversos aspectos, né, seja no estratégico, seja de confiabilidade, né, e até do próximo relacionamento do, do Matia com o Charles Leclerc, que já não, não, não estava dando demonstrações de que estava indo bem. Então no vídeo de hoje eu vou falar, apontar alguns dos principais candidatos a substituir o Binotto a partir de 2023. Então vamos lá, vamos começar a nossa lista com o Lohan Mequis que é um engenheiro aí, francês que atualmente está na Ferrari, ele ocupa o cargo de diretor esportivo do time mais ou menos ali desde 2018. Inclusive, o Ramekis, ele, ele tem uma experiência, né? ele foi chefe de engenharia primeiro da Toro Rosso, ainda no, no, nos primórdios ali da equipe, né? e ficou até mais ou menos 2014, ele se transfere para a FIA, onde ele chegou a fazer parte do time de direção de prova da FIA, inclusive ele era muito cotado para ser o próximo diretor de prova, depois da eventual aposentadoria do Charlie White que acabou não ocorrendo, né? O Charlie White acaba morrendo subitamente e o Lohan McKiss, ele sai é, da FIA seis meses antes, mais ou menos, do da morte do, do Charlie White. Né? E aí o, o segundo na escala acaba virando o Michael Mase, né? E aí o Mase assume esse posto de diretor de prova. Né? E, e também muito, muito se pensava de que talvez o McKiss poderia ser. O chefe de equipe da Ferrari pediu 2019, mas ele ficou nesse caso de diretor esportivo e eventualmente quem foi promovido foi o Binuto. É Bom, o pró, a Ferrari, o pró dessa contratação seria que a Ferrari não precisaria buscar em, em lugar algum, né? teria um cara ali da casa. O contra é que o último cara que veio também era da casa, né? então a gente não sabe se talvez o Mequis é a peça ideal, né? já que a gente acabou de ter o Binotto que era um cara de casa também que não funcionou, então talvez não necessariamente o Mequis seja essa grande escolha. É, opção número 2, né, que inclusive já vem sendo ventilada ventilado bastante aí pela mídia italiana é o Frederico Vasso, outro francês que atualmente é o chefe de equipe da Alfa Romeo né, o Vasso que trabalhou muito tempo na Art Grand Prix, né, inclusive ele era chefe de equipe tanto do Nico Rosberg quanto do Lewis Hamilton nos títulos deles de, de GP2 trabalhou também é, pela Renault né, nesse, nesse novo stint, da Renault, né, que começa em 2016 quando eles retornam ao esporte e aí em 2017 ele entra na Sauber, né e eventualmente já o e ele é o CEO e chefe de equipe é, por lá. É, bom, o que eu acho interessante do trabalho do, do Frederico Vassour é que ele conseguiu meio que estabilizar um time que passou por problemas financeiros muito graves, né? A gente lembra da, da Sauber tendo momentos muito ruins ali em 2016 e 2017, o, o Vassour deu uma estabilizada nisso, claro, não elevou a Sauber barra Alfa Romeo a ser uma potência de grid, mas teve alguns anos melhores, alguns anos mais tranquilos, apesar de alguns altos e baixos, acaba de vir uma temporada em alta, né? A Alfa, na sexta posição no Mundial de Construtores, o resultado é muito inesperado, né? Talvez o melhor em alguns anos, desde 2015, mais ou menos, a Genovia, a Sauber, a Alfa, o Melton, o nome, tendo uma temporada tão forte. É, o pró do Frederico Vassour é um cara experiente, é um cara que eu acho que ele tem um trabalho bom de recuperar equipes. O contra é que ele nunca trabalhou numa equipe grande, e a gente não sabe, né? A gente vê muito de, de gente tendo é, conflitos, né? Choques, né? De, é, as diferenças, né, de quando você sai de um posto pequeno para um posto grande, as coisas são muito diferentes, então talvez o Vasco possa sofrer um pouco com isso. E o último nome que eu vou colocar na minha lista é o André Seidel, da chefe de equipe da McLaren, né, que também tem sido citado... É, bastante pela mídia italiana o Seidel que ele é alemão né? ele trabalhou especialmente na BMW né? quando a BMW retorna pro DTM ali em 2012, depois por muito tempo também foi chefe de equipe da Porsche no Mundial de Durance até entrar na McLaren ali no meio de 2019 virou o chefe de equipe da McLaren uma peça muito importante dessa reconstrução que a McLaren teve né? a McLaren teve uns anos complicados ali de parceria com o Honda e tudo mais né? aquele fim de Era Alonso mas o, o Seidel junto do Zac Brown foram peças ideais para a McLaren ser reconstruir, quebrar o jejum de vitórias, né, venceu no ano passado com o Daniel Ricciardo, e fazer temporadas um pouco mais sólidas de Fórmula 1 pelo menos beliscando pódios aqui e ali. Claro, a McLaren ainda não voltou a ser um time de elite, mas ela parece estar numa posição muito melhor do que estava antes da chegada do Sidon, e isso é importante. É, e o pró dessa vinda seria que o Sidon é um excelente profissional, um dos caras mais gabaritados do grid atual. Um chefe de fato excelente, né? Por tudo que ele. A forma com que ele gere tudo é muito boa, é muito positiva que a gente tem visto nos últimos anos, até a forma com que encarou alguns desafios, né? A gente sabe que o Zack Brown aqui toma a maior parte das decisões, mas o Seidel é o importante aliado. O contra é que eu não sei porque que o Seidel faria isso, eu não sei porque que ele abandonaria a McLaren para ir para Ferrari. Mas de qualquer forma, desses três nomes, para mim, o Seidel é melhor. Um outro cara que tem sido muito cotado aí também pela mídia italiana é o Antonello Coleta, né? Que ele é chefe do programa de GT da Ferrari no Mundial de Endurance, mas esse ainda é o um nome que eu acho que é muito... É, tá correndo por fora, né? eu não duvido que ele vá assumir, é, eu duvido bastante, na verdade, que ele vá assumir esse posto. Enfim, quem você contrataria para chefe de equipe da Ferrari em 2023? É a pergunta que eu deixo aí para vocês nos comentários, obrigado, é claro, pela audiência de sempre, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.